Você quer ser durão? Então aprenda um pouco com os cães selvagens africanos. Para ser um atleta radical, com certeza você precisa de energia. E estes cães selvagens têm energia para dar e vender. Eles podem não ser bonitinhos, mas encaixam perfeitamente no perfil do programa. Mesmo com esse jeito desengonçado, eu garanto que não tem brincadeira nessa matilha. Estes caçadores radicais têm um truque escondido na manga. Existem. A matilha pode ter até 27 indivíduos e a lealdade ao grupo é incomparável. Eles protegem e defendem o grupo de outros predadores. Mas fazer parte de uma turma tão numerosa significa ter muitas bocas para alimentar. E é neste ponto que a energia radical desses animais faz a diferença. Começa com uma boa hidratação. Antes do trabalho duro, eles passam um momento juntos, curtindo os amigos. Depois eles saem. Parecem maratonistas, só que tem dentes maiores. E estes cães selvagens estão entre os 10 astros do esporte porque conseguem perseguir a presa durante horas, a 60 km por hora, mesmo em terrenos difíceis. Estes cães são incríveis. Sabem exatamente quando se reagrupar para decidir se devem se separar e perseguir presas diferentes. O cão selvagem africano é um verdadeiro atleta e um ótimo parceiro de caça. Embora tenha o tamanho de um labrador, ele consegue caçar animais até 10 vezes mais pesados que eu. A força, a energia e resistência comprovam que eles são atletas impressionantes.